A gente teve uma conquista muito grande, que é fazer da política de assistência social uma política pública nesse país, com a criação do Sistema Único de Assistência Social, deixando de ser uma política caritativa no âmbito privado, onde os governantes nomeavam seus familiares, parentes, para executarem as políticas públicas. Essa foi uma conquista histórica importante da política pública da assistência social, e eu acho que houve um protagonismo muito grande do serviço social como área do conhecimento, e a área profissional. Então, eu acho que é muito ruim e é um retrocesso. Não importa que a esposa do governador, que é um outro parente, o que nós estamos falando aqui é de uma discussão técnica da política pública, que os servidores eles se sentem inclusive ofendidos e lamentam que o âmbito privado se sobreponha à gestão de uma política pública, à concepção dessa política pública. Então, eu acho que é muito ruim, é um gesto ruim para os avanços civilizatórios, para os avanços inclusive da gestão pública que a gente tem tido na área da assistência social. Nós precisamos de gente que conheça da política pública, não é mais a era do primeiro damismo, mas é uma política técnica que deve ser executada de forma técnica, que tem princípios nacionais estabelecidos em legislação específica, como a lei orgânica da assistência social, com a formação de um sistema, como é o sistema único de assistência social. Então, eu acho que é um péssimo gesto para os servidores da área e acho que também para a concepção e a conquista que nós temos dessa política pública, como política pública. Então, eu queria fazer essa referência à nomeação que foi é, é, tocado aqui, no ponto que foi tocado pelo deputado Leandro Braz e pela deputada Arlete Sampaio.